Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Mas antes, deixe aquele like, se inscreva-se no canal e ative os sinos de notificação. Uma notícia urgente sobre o ator e humorista Paulo Gustavo. Infelizmente, foi divulgada agora há pouco em principais sites de comunicação e aqui trouxemos essa triste informação para todos. Os detalhes você confere agora. Segundo publicado na noite desta terça-feira, dia 4 de maio de 2021, pelo portal de notícia Revista Quem, do Grupo Globo, infelizmente, um novo boletim médico acaba de ser divulgado. O Real Estado de Saúde do modista Paulo Gustavo, na manchete publicada diz o seguinte Paulo Gustavo tem um quadro irreversível, disse o boletim médico. Após a constatação de uma embolia gasosa disseminada ocorrida no último domingo, em decorrência da fístula bronquiovenosa, o estado de saúde do paciente vem deteriorando de forma importante. Apesar da irreversibilidade do quadro, o paciente ainda se encontra com sinais vistais presentes. A família do ator continua agradecendo a todos pelo carinho e orações dirigidas a Paulo Gustavo, assim como as demais pessoas cometidas por essa terrível doença.